Esta view que estamos neste momento a consultar é a do arquivo Magnews. Para além desta secção de Exposed Filters, ela possui um pager para facilitar a navegação e o saltar de página para página, que neste momento não é muito problemático porque temos duas páginas de resultados, mas a tendência de um arquivo é para crescer e o objetivo do nosso exercício para uh, trabalharmos os templates do Views, vai ser duplicar esta funcionalidade do pager, que normalmente uh, surge no final da lista de resultados, uh, duplicar esta funcionalidade no topo. Uh, a ideia é não obrigar as pessoas a fazer scroll para poderem uh, uh, visitar uma outra página de resultados. Vamos então uh, à edição desta view. E reparem que é uma view que tem, por nome de máquina, arquivo underscore magnews e inclui dois displays. É claro que no futuro um, poderiam ser adicionados mais displays. Para já tem dois, o default e o arquivo que é um display do tipo page e que tem o pager full ativo. Por isso uh, conseguíamos ver uh, que efetivamente o arquivo já possui duas páginas de resultados. Uh, a nossa, um, o nosso trabalho neste momento vai ser, uh, e o desafio, vai ser restringir esta duplicação de pager a este display. Nós só queremos afetar esta page, uh, este page display e não uh, uh, sequer mexer no default ou em futuros displays, caso isso venha a acontecer. Para isso, visitamos a secção Theme Information, porque nos vai ajudar bastante na, na construção do nome da template que, que temos que usar e que, para, para restringir essa funcionalidade. Mas antes, e já dei a informação relativamente ao nome de máquina da View, esta View chama-se arquivo underscore MagNews e reparem no nome de máquina do display, é o Page underscore One. Uh, ou um, desculpa. Isto é importante saber, mas uh, mais importante do que saber, porque não tem que decorar ou não tem que atentar nestes nós tem apenas de perceber a lógica depois na construção do nome, porque há aqui alguns truques Visitamos então o Theme Information e reconhecemos já este painel informativo, que para além de nos dar a indicação do tema que está em, útil, em, em uso, e ao qual vão ser aplicadas as alterações das templates que viermos a fazer, neste caso o View Study, que é precisamente o tema que queremos e só queremos afetar este tema, temos várias categorias de templates, temos o Display Output que é o que controla toda, todos os componentes, a totalidade da View, o Style Output que controla a parte só dos resultados, o conjunto de resultados, a lista de resultados, neste caso uma lista em forma de grid e depois temos uh, o nível dos, um, dos registros, uh, portanto, registro a registro e field a field. Temos três fields, temos três templates para cada um dos fields, se quisermos afetar fields um, Se visitarmos a nossa view, isto devia ter, efetivamente o melhor é editá-la à parte para podermos verificar, se visitarmos a nossa view, um, o display output vai afetar todos estes elementos, portanto engloba toda a view, uh, o style output vai andar e afetar, controlar esta secção de resultados, a lista toda do, dos resultados, que, é, que está em grid, uh, o, o, depois o outro nível que é o do Style Raw, ou do Raw Style Output, vai afetar este conjunto, cada um destes registros, e claro, obviamente, cada um destes templates afeta individualmente o título, a data ou uh, os tópicos. Uh, Coloca-se a, a pergunta, penso que uh, será fácil uh, saber e, e descartar logo uh, as templates dos filhos porque não é aí que nós queremos atuar, nem o pager se encontrar a esse nível, a do raw style uh, também, mas poderá residir alguma dificuldade em saber se usar o display output ou o style output. Ora... Uh, nada melhor do que clicar e analisar uh, a estrutura uh, deste template uh, específico, de, neste caso Style Output. E se repararem, e porque está a ser usada uma grid, tem aqui uma, uma espécie de tabela, porque a grid na base é uma tabela, em que é uh, indicado o número de linhas, colunas, uh, e não temos qualquer menção ao, page, ao pager. Significa que estamos a atuar nesta área, e o pager já fica de fora, ou seja, ele não é controlado por, por, por este uh, Output do Style. Uh, vamos verificar se efetivamente existe alguma menção ao pager no Display Output. E, imediatamente na lista das variáveis, uh, encontramos a variável pager, já estamos a ver algo que efetivamente vem ao encontro das, do, do nosso objetivo, e analisando a estrutura, também verificamos que temos uma secção, toda ela, dedicada e que controla uh, o mostrar uh, o pager quando ele efetivamente está ativo. Temos aqui uma, uma condição, se o pager, a variável, estiver disponível, então, mostrar. O que vamos ter que fazer é duplicar este código, imprimindo-o, ou obrigando a que ele não apareça no final desta zona de conteúdo, view Content, mas também antes. Portanto, ele vai ser duplicado para esta região. E assim estamos a modificar a estrutura, hum, sem, digamos, sabermos exatamente PHP, estamos a mexer na estrutura, usando e manipulando as templates tal como o Views espera que se faça, sempre que necessário. E a pergunta agora que se coloca é, mas qual o nome de template a dar? É verdade, neste momento nós temos a template genérica, deste, desta categoria de templates, que é o Views, traço view.tplphp se nós duplicarmos o pager nesta template podemos visitar as templates para que possam ver se duplicarmos o pager nesta template e reparem que ele está aqui o pager hum, e não fizermos mais nada aplicarmos assim a esta template significa que Sempre que uma visualização, qualquer display, possua pager, vai mostrar a dupli o duplicado antes da lista de resultados. E não é isso que nós queremos. Definitivamente não é isso, porque o, o que ficou claro no, antes de uh, iniciarmos este exercício foi que queremos afetar apenas este display e não todos os displays de todas as views. Ora, para restringir, temos que atentar nas várias sugestões dadas de, pelo Theme Information e que são relativas à View que está a ser consultada e ao Display em particular que está a ser consultado. Se queremos, então, restringir e ir ao específico, nada melhor do que descer ao nível mais específico proposto e vejamos se, efetivamente, isto vem ao encontro do nosso interesse. Nós temos uma primeira parte do nome da template que é uh, genérico, que é o views-view, precisamente porque vai beber a esta base. Temos depois dois traços a separar o nome de máquina da view, só queremos afetar esta view, a view dos arquivos, ou o arquivo Magnus. E... Uh, e, e reparem que o underscore é substituído por traço simples. Portanto, quando dão um nome à template, não usam underscores, mas traços simples. Depois ainda temos uma, uma restrição ainda maior, com novamente dois traços. Outro nível ainda mais específico, que é o desta view, não quer afetar master, só quer afetar este display, que é o page traço 1. Um. Uh, precisamente o nome de máquina, mais uma vez, é page underscore 1, um, mas aqui devemos colocar page traço 1. Um. E então vem a extensão ponto .tplphp. Penso que agora fica claro uh, como trabalhar com uh, as designações e como designar e dar nome às templates uh, quando queremos fazer overrides. Escolhido este nome copiavam o nome, uh, iam ao vosso fecheiro de templates em themes/views/templates e iriam exatamente criar um ficheiro vazio com este, esta designação views/view uh, traço traço arquivo traço magnus traço traço page traço um, ponto um Precisamente, o nome sugerido pelo, pelo Theme Information. Mas depois perguntam, me onde é que está o código? Evidentemente que o código também é dado pelo próprio Theme Information. Basta clicarem em, no display, este é o código genérico da template, certificam-se que copiam tudo e corretamente, tudo copiado. Visitam de novo o vosso fecheiro. Guardam, portanto, já podem guardar. E vamos então duplicar o nosso pager. Vamos identificá-lo. Ora, ele está aqui, a secção de código. Copiamos. E vamos, imediatamente antes do View Content, vamos colocar de novo o pager, proponho só que façam um, um, coloquem um comentário só para saberem que foi modificado e temos então aqui o nosso pager duplicated at top, podemos ainda, esta secção é aquela que de facto está a alterar a estrutura e é algo que não é comum. Não é, digamos, não é isto que é o habitual. Nós estamos a modificar, a fazer um override. O normal é o pager ser de facto impresso na parte, ou mostrado, ficar visível depois dos resultados. Guardamos. Voltamos à nossa View, ao Theme Information. E devemos ter sempre cuidado quando alteramos. Reparem que neste momento o sistema ainda está tem a informação de que está a ser utilizado a template genérica para esta view e este display específico. O que devemos fazer é o rescan para ele encontrar. Reparem que ele já encontrou a template e é tal e qual como nós a definimos e como nos foi sugerido. Guardamos. Voltamos a guardar a View agora e temos então o nosso pager duplicado no topo, sem que, digamos, tenha sido anulada a funcionalidade já pré-definida, que é o de disponibilizar o pager no, na base. E era precisamente este o exercício que se pretendia, algo muito simples, mas... Um, intencionalmente simples para perceberem também o potencial que está aqui e o, o, as mil e uma coisas possíveis um, um, que, é, que é possível fazer com os templates do Views, além de todo aquele trabalho de um, controle que o próprio interface do Views já proporciona.